A escola este ano vai estar a participar no festival com uh, iniciativas de show cooking, com a escola de portas abertas, uh, a, a mostrar o know-how dos alunos, a produção dos alunos uh, com as culturas de chocolate, com a produção de pastelaria. E este ano temos também uma novidade, uh, o lançamento de um concurso de inovação, dirigido a um concurso de âmbito nacional, dirigido a, aos alunos das escolas do turismo de Portugal, das escolas profissionais, das escolas superiores, tenham oferta formativa nestas áreas de, de, do, do turismo, portanto, e da cozinha e da, da pastelaria. Portanto, de forma a que possamos aqui eleger o prodígio do chocolate, o chefe prodígio do chocolate, que é assim que se chama o concurso. Estamos a direcionar mais para a área profissional, muito, muito empenhados em trazer os melhores chocolateiros e as melhores marcas. Estamos hoje aqui entre nós o o Coelho, que é o representante da Caleuã de Portugal, que este ano vai estar connosco vai nos ajudar também muito na área da, da, do show cooking. Também temos aqui connosco a, a, a primeira fábrica que faz a transformação da fábrica do, do cacau em, em chocolate, a Melgão Chocolates, que, que é de, de Monte Moro Novo, e é com o chocolate deles que vamos fazer as esculturas. E agradecer também ao chefe Abner ter aceito mais uma vez ser o nosso diretor. Aqui. É criativo e dizer também aqui ao, ao, ao Daniel que nós contamos com a, com a escola uh, e vamos tentar reforçar também a participação da Escola de Hotelaria em Turismo do Oeste no Festival e agradecer também a todos os profissionais presentes por nos ajudarem a transformar o Festival de Chocolate de Óbidos no principal festival de chocolate do país. Afirmar Óbidos realmente como a terra do chocolate em Portugal, verdadeiramente, quando continuamos a sustentar um festival de chocolate, tem um formato que permite uma programação de show cooking, que está a recuperar os concursos e a presença das escolas para nós também, importante nós queremos fazer evoluir o setor do chocolate em Portugal, acho que Vale a pena continuar a fazer um festival de chocolate sem encararmos isto um pouco como, como uma missão qualificadora do setor.